Tocando, igual todo mundo faz, né? Sim, vai os amigos, tem o um violão ali do lado, vamos tocar, vamos tocar. Pedrinho, também de BH. Mas eu conheci ele aqui. Sim. Estava na minha casa. E eu abri pra ele essa minha vontade de falar assim... Pô, Pedrinho, velho. queria tanto fazer um projeto. queria tanto, tipo assim, conectar essas pessoas. Tipo assim, onde estão essas pessoas? Tipo, uhum. eu toco aqui, você toca, o Patrick toca, fulano toca, não sei o quê. Nananana, e eu tenho certeza que tem muito mais gente aí. Eu queria tanto fazer uma jam session, tipo assim, essa coisa que a gente tá fazendo aqui. Eu queria ter um lugar fixo, tipo assim, ponto de encontro. Uhum. E aí ele chegou pra mim e falou assim, pô, o lugar que eu trabalho é perfeito pra isso. E eu fiquei tipo, aham, uh -huh, parece. Ele uhum. falou, não, é sério, tipo assim, o, o James, que é o dono de lá, ele sempre fala comigo, que cadê os meus amigos que tocam e tal, eu vou falar com ele. Sim. falei, uai, fala. Fala, mas também não tava esperando muito não. Passou, tipo, sei lá, três dias, o James me liga hum. Luísa, aqui é o James, e eu fiquei tipo uhum. assim... Who? <risos> você é o famoso quem? Uhum. Ele é que é o James, o Pedrinho me falou de você e tal, queria fazer uma, uma reunião. E eu falei, uh, que chique. Uhum. <risos> ok, vamos fazer essa reunião. E quando eu abri a coisa do, do, do projeto, o olho dele brilhava, meu olho brilhava... E eu, então vamos fazer. Ele, olha, que tem três andares vamos fazer, o que você que quer e tal, não sei o que. Eu falei, olha, quero isso, quero isso. Ele, então tá, você pode fazer. E ele me deu total liberdade de criação, sabe? Que massa. E foi lindo, assim, o jeito que foi construindo Cantito. E o nome Cantito veio por causa do lugar. Uhum. Porque. Quando você vê lá onde há a Jam Session, hum. é um cantinho, né? Hum. É um cantinho. E que você olha e fala assim, gente, isso é que pode caber muita coisa. Sim. E aí isso eu já comecei a, a viajar no nome. Que a gente sempre tem um canto, né? Sim. A gente sempre coloca, coloca tudo num canto. Sim. A gente sempre vai colocando assim o canto. Vai é preencher os cantos. Vai né? preencher os cantos e sempre cabe tudo. Uhum. E eu olhei e falei assim, gente, esse vai ser o nome Cantito Cantito, é um cantitozinho E veio daí, essa uhum. vontade toda E primeiramente não foi pra eu me mostrar como artista Porque não, nunca fiz um show meu lá Nunca Sim. foi uma coisa de tipo assim Ah, então eu vou fazer isso aqui as pessoas me conhecerem e tal Eu sempre focando nessa coisa de falar assim Gente, tem que... Isso ter bacana. todo mundo. E essa coisa de... tipo Claro que tem muita gente que já tá aí na estrada, que já tem coisa autoral, que já tá lutando por isso, mas tem muita gente que tá no cantinho de casa, Sim. no cantinho da casa do amigo, que acha que não tem espaço uhum. e que nunca teve a vivência de palco, de cantar para um público, de não estar com uma coisa microfonada, que isso faz uma diferença na vida. Tipo, eu nasci nisso. Eu sempre estive com microfone, eu sempre estive com uma, uma aparelhagem e com estrutura. Então, para mim, é uma coisa normal. Sim. Tipo, tocar e estar ali Mas tem gente que não Então assim, é uma coisa que pode Que vira uma escola, sabe? Sim. E como é todo mundo junto e misturado Não tem problema errar Sim Sabe? É meio que tipo, ah, vamos só curtir né? Vamos só curtir Vamos só curtir Vamos ver o que, que isso vai dar Então assim Foi se transformando numa coisa que Eu imaginava Mas eu também não imaginava você sabia que poderia dar certo, mas não queria acreditar. Talvez. Exato, e a mesma coisa das próprias conexões, uhum. sabe? De, tipo assim, pessoas se conhecerem ali e começarem outros projetos. Sim. Sabe? De tipo parcerias Sim. e coisas. Quando as pessoas eu conheci ali já me chamaram para projetos e vice-versa, tipo, outras pessoas se conhecendo. E aí, vamos encontrar então pra tocar, vamos, tipo, sei lá, as, as meninas que pintam. Ah, eu acho que é oportunidade, assim, sabe? E foi Sim. crescendo, tipo, o primeiro foi a jam session, o segundo já teve jam session com uma exposição de arte, o terceiro já foi a jam session, uma exposição de arte, uma live art. E as coisas foram acontecendo e bombou. Que louco, né? Que bombou, tipo assim, eu fiquei, tipo, pra você ver... E você tipo, tipo, foi mais no boca a boca ou foi uma coisa que vocês divulgaram, fizeram uma pesquisa e tal? Não? Foi boca a boca, que foi louco. boca a boca, tipo assim, eu fiz o Instagram e dali foi o primeiro. Eu, sinceramente, eu achava que ia dar umas 30 pessoas. E tipo, os qual? amigos, tipo, pros amigos, os amigos iam lá, tipo, dar sim, moral. Sim. Deu 70. Caramba! E eu já fiquei, tipo, bom, que é isso? Aí na próxima... Aí na outra eu achava que ia dar 80, deu 100. Aí, tipo assim, o último, o terceiro, eu achei que ia dar tipo umas 120, deu 160. E eu fiquei assim, que é isso, eu vou ter que abrir o segundo ah. andar. Uhum. E uma coisa que eu fui percebendo, porque é isso, né? A gente tem que ir sentindo. A galera que gosta de tocar, por tocar e tá ali pela, pela vibe, é a jam session. Uhum. Mas tem assim, gente que já tá no corre. Que quer fazer um negócio mais bem. E quer mostrar o trabalho. Precisa Sim. mostrar. E tem que ter esse espaço Sim, total. também, sabe? E a jam não dá esse espaço, porque uhum. você tá tocando, vem uma outra pessoa, pega o violão, vem uma outra pessoa e pega o microfone, uhum. vem uma outra pessoa pega o carron Então você realmente não consegue mostrar ali o que, que você quer mostrar. Uhum. Então a ideia do segundo andar foi essa, de falar assim, então as pessoas que já têm um trabalho, que querem mostrar as coisas autorais e que não, têm espaço, não uhum. tem espaço, não tem espaço, destinadas a elas, uhum. sabe? E aí cada um tem 30 minutos, que aí ela vai estar tá sozinha, com a, sua, com a sua dupla, com a sua banda, pra ter essa coisa individual. Que então, mais? assim, é coisas simultâneas uhum. que você também tocando no segundo andar, mostrando sua própria música, não te impede de estar na jam, Sim. depois tá lá, troca meia hora, depois vai pra jam, vai se divertir, Sim. vai fazer conexões, né? Vai estar tá ali. E... Mas ao mesmo tempo tem esse espaço, sabe? De tipo assim, eu ensaiar não foi em vão. Uhum. Eu escrever não foi em vão. Consegui mostrar meu trabalho. Exato. Tá... E uma coisa também que eu tô achando muito legal do cantito, que quando eu estreiei o segundo andar, hum. eu chamei de sarau musical. Sim. O tanto de poeta que veio. Olha, é verdade, porque o sarau tem esse lance né? Super, o tanto de poeta que veio falando uma coisa que eu nem. Tinha me ligado, sabe? Hum. Pô, vai ter espaço pra Sara de, de recitar? Hum. Eu falei, gente, vai! Ai, pode! Vir. Vai, pode! Cabe também, sabe? Então, tipo assim, isso é muito legal, porque é uma coisa que eu só abri o um espaço e as pessoas vêm em mim. <risos> pode ser. Eu te pergunto. Exato. Eu queria saber quando vai ser a próxima festa, pra quem assistir esse vídeo aí. A próxima é dia 29. E vamos que vamos, começa às 6 horas da tarde, vai até às 11, terça-feira, como sempre, tercinha pra quebrar a semana, na hora que você já é quase sexta. <risos> e vamos que vamos, daqui a pouco, cantido pelo mundo. Ai, valeu. Obrigada. As construções da minha praia Não consigo respirar As meninas de minissaia Não consegue respirar Especulação mobiliária E o patrolinha pro mar Subiu um o prédio, eu Vai vaiá Eu faço figa nessa vida tão sofrida Ensinada e insucedida O sol é minha amiga, a luz da lua me instiga Me diga, você me diga o que que sara a tua ferida Me diga, você me diga Sara, eu Sara